Oi gente, olha eu leio aqui de novo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre gatilhos mentais, isso mesmo, são eles que fazem com que a gente venda bastante nesse ramo de marketing digital. Os gatilhos mentais. Eu venho trazendo sete gatilhos mentais pra vocês, mas no finalzinho eu vou mostrar dois de bônus, que são os principais que fazem com que você venda todos os dias na internet. Depois da vinheta a gente volta. I never made it. Bem-vindos ao canal Portal para o Sucesso, o canal que vai ajudar você a ganhar dinheiro na internet através do seu celular ou do seu computador. Eu sou Paula Florindo, para quem não me conhece ainda, sou empreendedor digital. É, venho com o canal todas as terças e as quintas-feiras com vídeos para vocês aprenderem mais sobre o que é o um marketing de afiliados. Então, é, eu peço que vocês se inscrevam no canal para poder a gente conseguir trazer vídeos novos para vocês toda semana, porque vocês se inscrevendo vão crescer o canal. Deixe seu like, deixe seu comentário, não esqueça de ativar o sininho das notificações para vocês receberem todas as postagens novas, tá? E deixe seu comentário, se vocês querem algum vídeo, algum assunto, no WhatsApp, aqui abaixo na descrição do vídeo, vocês podem me chamar para conversar comigo também, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem precisando de alguma coisa. Não tenham receio, pode me chamar. Então, no vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre os sete gatilhos mentais, tá? Sendo que no finalzinho eu trago dois de bônus pra vocês, que são os principais no meu ver, certo? É, o que que é os gatilhos mentais? É, pra você ter sucesso nas vendas, você tem que ativar o pensamento rápido das pessoas, pra poder aumentar o poder da influência, da persuasão. Então, isso é, são os gatilhos mentais. Hoje eu tô falando pra vocês aqui sobre sete, né, mais dois bônus no final. O primeiro que eu vou falar pra vocês é a escassez. Não sei se vocês repararam todas as pessoas usam não só no marketing digital mas em geral é, tipo assim você tem que perder para dar valor as pessoas dão mais mais valor ao que é escasso tipo assim desconto um exemplo na Black Friday agora desconto de produto pronto você quer comprar um iPhone na Black Friday aquele iPhone vai estar tá com desconto três dias por exemplo então você Corre para comprar aquele iPhone porque é um desejo seu. Você quer comprar e você tem medo de perder o, o desconto. Porque você não vai poder comprar depois. Então, é o gatilho da escassez. Depois é o da urgência. Ele parece um pouquinho com o da escassez, né? É, mas ele tem um tempo pro produto. Tipo assim, vou vender um curso e o carrinho vai fechar... Tipo, você só tem um dia pra comprar. O carrinho fecha meia noite, né? Quando tem aquele horário dizendo que o carrinho vai fechar, então... Escassez e urgência, eles são um pouco parecidos. São diferentes um pouco, mas... São um pouquinho parecidos. E o gatilho da, da reciprocidade, que é o, o terceiro gatilho. O que é o gatilho da reciprocidade? É quando, tipo assim, o canal, eu tô ensinando pra vocês... Eu peço pra vocês se inscreverem no canal, porque eu tô ajudando vocês... Com conhecimento sobre marketing digital. Isso aí já é um gatilho da reciprocidade. Por quê? Porque vocês vão ficar gratos. Porque eu estou ensinando conteúdo para vocês. De forma gratuita. E vão se inscrever no canal. A mesma coisa. É se eu tiver um, um, um Instagram. Que vocês estejam me acompanhando. Eu estou passando conteúdos gratuitos lá. E vocês sempre estão vendo. Aí tipo assim. Quando você quiser comprar algum produto. Algum curso. Você vai lembrar de quem? Você vai lembrar de mim. Que te passei sempre conteúdos. E você vai, de forma grata, assim, né, de gratidão, você vai comprar através do meu link. Porque eu, eu tive a reciprocidade com você. Você gostou do meu conteúdo, você gostou de tudo que eu passei, assim, de graça. Aí você, sim, ela, de graça, ela passa isso aqui, imagine e paga. Então, a, é, é, no caso, você ativou o gatilho da reciprocidade, né? O quarto é o gatilho da prova social. O que é o gatilho da prova social? Um exemplo, assim, bem. Bem típica, assim podemos dizer, é, a prova social tipo é, se você está trabalhando com o marketing digital, você está tendo sucesso, o que é que você já conquistou? Né? Você já conquistou um carro, você já conquistou uma TV que você sonhava, você conquistou a casa própria. São esses exemplos. Ou você quer sair para jantar com a sua namorada, seu namorado, você vai no restaurante, tem dois restaurantes, tá? Um quase colado do outro. Aí você olha um, a fila tá enorme para entrar, tem lixa de espera. E o outro não tem quase ninguém, o restaurante tá vago. Qual restaurante que você vai? Lógico, pensando que é o que tá mais lotado. Mesma coisa a farmácia. Tem uma farmácia do lado da outra, você quer entrar para comprar um medicamento. Qual das duas que você vai? Você vai na né, que tá mais cheia. Porque a prova social mostra que é... Tem alguma coisa diferente ali que as pessoas estão procurando aquele, aquele estabelecimento. É a mesma coisa com você. É, você saiu do zero, você teve sucesso, então você tem alguma coisa a acrescentar para aquela pessoa. É uma prova social. O quinto gatilho, gente, é o gatilho do porquê. É, é, são assim, perguntas, né? A nossa mente ela sempre procura respostas racionais para é, justificar as nossas ações. As pessoas sempre compram muito por impulso, depois é que elas vão pensar. Mas eu vou dar um exemplo bem simples do porquê. Tipo assim, você tá numa.. Você quer fazer um pagamento urgente, você tá na fila e é uma emergência, por exemplo. Aí você quer furar a fila. Se você chegar e dizer, ô oh, gente, deixa eu, deixa eu furar a fila aqui para fazer esse pagamento aqui, ninguém vai aceitar. Mas se você chegar a pessoa e dizer. Ou, ou, amigo, eu posso é, furar a fila porque eu tô com meu filho é, pra levar no médico, por exemplo? Eu posso logo fazer esse pagamento? Ou eu posso é, é, passar na sua frente porque eu tenho hora pra chegar no trabalho? Ou eu posso fazer alguma coisa porque, entendeu? Então, o gatilho do porquê. Então, tipo assim, você pode comprar... É, é, a pessoa que tá te vendendo um curso, por exemplo, ela vai te vender e, vai, e, e você vai questionar por quê? Você vai dizer, esse curso ou aquele? Não, você compra esse curso porque ele tem é, assuntos a mais do que o outro tem. Ele tem conteúdos a mais do que o outro tem. Você compra esse curso porque ele tem o bônus de um bambambam bam, bam do marketing digital. Então, você, usando o gatilho do porquê, você vai alavancar muito mais as suas vendas. né? Outro é o gatilho da antecipação. É, a gente vê muito isso em lançamento, o pessoal faz lançamento de curso, lançamento de alguma outra coisa é, Vai fazer o que? Vai mexer com a sua expectativa Lançamento de carro, lançamento de, de, de qualquer coisa, de celular, de TV, alguma novidade Então quando você faz um lançamento, tipo assim, uma semana antes, que é o gatilho da antecipação as, O pessoal tá todo mundo esperando pela Black Friday, não tá? Então, isso é o gatilho da antecipação, porque todo mundo sabe que vai ter a Black Friday e já está se preparando para a Black Friday. Então, assim, cria expectativa nas pessoas, né? O sétimo gatilho é o da referência. A gente sempre se baseia em pessoas como exemplos. Pessoas que têm sucesso. Então, você vai ter... Você vai comprar um exemplo. Tem alguém te vendendo alguma coisa. Você vai comprar e tá te dizendo que você vai ganhar dinheiro com aquilo ali. Você vai comprar daquela pessoa que tem... É uma referência no mercado ou aquele que chegou agora? Isso é o gatilho da referência. É, você vai entrar no, no, num restaurante. Exemplo de novo, num restaurante. Você vai entrar naquele restaurante que já foi premiado. Que as pessoas te dão ele de, de referência. Né? Às vezes você nunca foi, mas alguém te indicou. Você vai naquele que a pessoa te deu como referência. né? assim? E esses sete gatilhos... Vamos, vamos recapitular. O primeiro gatilho que eu falei foi a escassez. O segundo foi a, a urgência. O terceiro foi a reciprocidade. O quarto foi a prova social. O quinto foi o porquê. O sexto antecipação e o sétimo, referência. Mas eu vou te dar agora dois bônus, que eu acho que são os gatilhos, assim, que mais puxam as pessoas na hora de comprar. Por quê? Como eu falei, as pessoas compram por impulso, né? Elas compram. Porque naquela hora ali viu, interessou, cresceu o olho. O que seriam os dois gatilhos que fazem com que as pessoas vendam muito mais? Seriam aquele, aqueles gatilhos, primeiro é o do poder e o segundo é o da ganância. Por que o do poder? Quando a pessoa te faz uma promessa, esse gatilho, no caso, eu acho que ele engloba assim, o gatilho da promessa. né? Porque a promessa é para você ter poder... E dentro daquela, daquela promessa vai te, te gerar o gatilho da ganância. Eu vou explicar melhor. O poder, por quê? Se as pessoas comprarem, consumirem aquele produto, né? Elas terão algum tipo de poder, alguma vantagem. Um exemplo: vou dar um exemplo de carro. É, por que as pessoas gostam de Ferrari? Porque elas vão ter poder. Elas vão passar para as pessoas que ela tem. Alguma vantagem sobre as outras, elas são mais ricas, no caso, né? Com a Ferrari, elas vão poder, como os homens pensam, vão poder pegar mais mulheres, né? Com a Ferrari, elas vão, é, é... desculpa, aonde elas chegaram, elas vão ter poder, porque elas têm um bem, um bem de valor muito alto, pode até nem ser dela. Ela pega uma Ferrari para fazer um test drive, ou pega uma Ferrari de algum conhecido, e vai dar uma volta pra ver... Qual a sensação que ela vai ter... Ela vai ter a sensação de poder... É a mesma coisa... Se você tem... Desculpa gente... Se você tem um carro velho... Você tem um carro do ano... Quando você vai sair pra paquerar... As pessoas vão olhar pra quem? Vão olhar pra quem tá com o carro do ano... O carro velho elas não vão nem querer saber... Então... Esse é o gatilho do poder... As pessoas compram daquelas pessoas... É, é, às vezes é até meio assim eu, eu acho assim meio um pouco vou dizer como irracional não sei, porque é, você acha que se você comprar aquilo ali você vai ter poder do mesmo jeito que aquela outra pessoa tem, mas você não sabe o tanto que aquela pessoa trabalhou pra chegar naquele patamar que ela tá mas as pessoas como eu disse, as pessoas compram por impulso então, se ela comprar aquele produto, ela acha que ela vai ter o mesmo poder que aquela outra pessoa que está vendendo. O outro gatilho, que no caso seria o da ganância, quando a gente faz uma promessa, né? É o que, que ele vai falar? Ele vai te prometer que você vai conseguir mudar de vida, que você vai é, é, ter mais dinheiro para pagar suas contas, você vai conseguir viajar, você, vai, você, quer porque, você quer aquele produto porque você quer ter uma vida melhor. Então, nossa, desculpa, com esse, esse gatilho da ganância, ele vai, é tipo assim, um olho grande, a pessoa compra pelo olho, né, nossa, eu vou ter um celular e esse celular eu vou conseguir é, fazer mais coisas com ele, vou, vou chamar mais a atenção das pessoas, e é, é tipo o olho grande, né? Esse poder aí. Mas é um poder que vende muito. Quando você faz uma promessa... Que as pessoas... Se as pessoas comprarem... Elas vão... Agora você tem que fazer uma promessa... Que essa promessa seja verdadeira. Que ela possa ser cumprida. Não adianta você ficar prometendo mundos e fundos... E as pessoas... Acabam... É, você vende só uma vez... Porque as pessoas acabam comprando aquela vez não teve o, o efeito que você prometeu então não adianta você fazer promessas mentirosas lembre do, do gatilho da reciprocidade se ela te comprou uma vez vamos, vamos falar de marketing digital você tem um curso ela te comprou uma vez e aquela promessa que você fez não surtiu efeito, aquela pessoa nunca mais te compra. Agora, se você prometeu uma coisa, deu, deu o efeito que você prometeu, né? Aí entrou de novo o gatilho da reciprocidade. Porque quando você aparecer vendendo outra coisa, com certeza aquela pessoa vai comprar de você. Uma coisa se junta a outra, certo? Então, você tem que juntar todos os gatilhos pra poder... Ter um, um, um sucesso maior, você saber trabalhar com esses gatilhos. Porque se você ficar só jogando, é, é, ganância, ganância, ganância, ganância. E a promessa que você fez, não fez o efeito que você prometeu naquela pessoa. Os outros gatilhos nem, nem vão servir de nada. Então assim, pensem muito gente, antes de vocês prometerem alguma coisa pra alguém. A gente sabe que esses, esses dois gatilhos, eles têm um poder enorme. Já diz, o poder... Quando você promete para a pessoa que aquela pessoa vai mudar de vida, quando você promete para a pessoa que ela vai ganhar, trabalhar só quatro horas por dia e ganhar mundos de dinheiro, isso é mentira, porque não, não, a pessoa não vai ganhar dinheiro da noite por dia. Então, saiba trabalhar e saiba prometer, saiba dar é, é, ênfase aos gatilhos, mas... Tipo assim, você vai ganhar dinheiro, você vai mudar de vida, você vai isso, mas você tem que frisar bastante que as pessoas têm que trabalhar. Não adianta você ficar só mentindo para as pessoas. Mas esses gatilhos são super poderosos. Vocês comecem a usar no negócio de vocês que vocês vão ver as mudanças que vai acontecer. Agora, promessa é o gatilho mais poderoso que tem, mas prometa, e cumpra o que você prometeu, que é o mais importante de fazer. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, sobre os gatilhos, sobre alguma coisa, se vocês querem que eu traga outro vídeo com outro assunto que vocês têm dúvida, é, podem me pedir aqui embaixo, no, nos comentários, é, Embaixo também tem o meu WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, pode me chamar que eu estou à disposição de vocês, tá bom? É, novamente, é, falo para vocês se inscreverem no canal, porque assim eu vou trazer mais conteúdos para vocês, gratuitos, para vocês entenderem melhor sobre o que é o marketing de afiliados. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber os conteúdos na hora que sair. Deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe, gente, com seus amigos. Ajude o canal a crescer. Compartilhe com aqueles amigos que estejam interessados nesse, nesse ramo do marketing digital. Que é um, um ramo que está crescendo bastante hoje em dia. Então, agradeço a vocês. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.